Não é exagerado o ditado popular. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Quando se tem boa saúde, tudo fica mais fácil. De fato, o resto nós conseguimos. É por isso que a Aloha preza pela apresentação de excelentes produtos para a sua saúde e bem-estar. Nessa linha saudável, trazemos mais um de nossos primorosos produtos. O suplemento Pacífico Aloha. É o que você precisa para estar mais protegido diariamente complementando uma boa nutrição de forma fácil e prática. É um produto inovador no mercado composto por Vitamina E, mais óleo de coco extra virgem, mais óleo de orégano prensado a frio. O óleo de coco tem 58% de gordura do tipo triglicerídeos, de cadeia média ou TCM. Principalmente o ácido láurico, com ação antibacteriana, antiviral e, especialmente, antifúngica. Os TCMs são facilmente digeridos e metabolizados de modo a se transformar em fontes rápidas de energia. O suplemento Pacífico Aloha também contém o um antioxidante natural, a vitamina E, e ainda o óleo de orégano prensado a frio. O sistema de extração dos óleos usados é o único que preserva seus benefícios e garante um óleo 100% bioativo. O suplemento Pacífico Aloha traz para a sua saúde e bem-estar inúmeros benefícios contra fungos em micoses e candidíase, na proteção de intoxicações alimentares. Equilibra a saúde digestiva e intestinal, principalmente em casos de baixa imunidade ou após uso prolongado de antibióticos. Suplemento Pacífico Aloha, o aliado da sua saúde e proteção de cada dia. Conheça melhor o Suplemento Pacífico Aloha no site www.vivalorra.com.br ou fale com um de nossos empreendedores. Viva bem. Viva Aloha.